A segunda notícia, ao que parece, a colunista que a gente elogiou outro dia, que é a Luísa Pastor, está bastante empolgada em falar sobre montanhismo. E ela falou sobre a travessia da Serra Fina. Aliás, vou, ver, vou te dar um recado para a Luísa Pastor. Luísa Pastor, quando você for procurar algo da Serra Fina, alguma informação, não fica... É, aprende a usar melhor o Google e procura mais sites para sua referência. Tá? E no artigo dela ela falou sobre os criadores, né? os descobridores, entre aspas, porque já estava lá, ninguém descobriu, né? Foram os criadores do percurso, que é o Peter Berry, o Adalbert Kolpátyczik, o mineiro Galba Taide e o polonês Michel Bogdanovic, que, aliás, o próprio Michel morreu no último 16 de agosto desse ano. Que foram as pessoas que, por morarem na região, por serem montanhistas, vislumbraram a possibilidade de existir um trajeto que ligasse vários pontos é, icônicos, como a Pedra da Mina, e. Pedra da mina, é isso? Ah, ah, ah, ah, a Pedra da mina, é... 2.798 metros de altura. E conta a história, como que foi, que fizeram o percurso, etc e tal. E a, a, a, a própria autora do, do artigo, que é a Luísa Pastor, artigo esse publicado na Folha de São Paulo e disponível no, na, no site da Folha, ela deu uma cutucada no fechamento temporário da Serrafina, o qual eu não concordo. Eu acho que a Serrafina deve fechar periodicamente para a vegetação se recuperar, mas isso é uma discussão que não cabe aqui, discussão para um outro dia. tá? Redi, você sabia dessa história que foram é, apelidados dos quatro sem juízos, né? que foi o Adalbert, o Galba, o Michel e o Peter Berry? É engraçado que a gente sempre fala muito, né? A Serra Fina é uma travessia muito famosa né, é no meio uhum. da gente. Mas eu nunca soube da parte histórica disso. Né? Quem foi pioneiro, quem fez, quem não fez, como fez. Eu até tentei ler a matéria aqui da Folha, mas a Folha não deixa eu ler. A Folha quer que eu seja assinante para eu ler a matéria. Tá, então, olha, olha aproveitar, aproveitar... Até um recado para os programadores da, da Folha de São Paulo. Se você estiver vendo essa matéria na internet basta quando a página dela primeiro carregamento você aperta escape né o esc e aí a, a ele não carrega o bloqueio do assinante um abraço para você web programador da, da, da Menino, folha de são paulo vou tentar isso hein pode tentar nesse e nos outros sites de bloqueamento aqui do brasil que não usa o mesmo mecanismo do new york times ah, vou dizer para você que está assistindo, gente, que funciona. Acabei de fazer, estou com o artigo aberto aqui. Não vou ler agora porque a gente está no programa, mas é, eu gosto muito de história né, e gosto de saber dessas, dessas coisas do montanhismo, dos detalhes históricos do montanhismo. É, com certeza, com certeza mesmo.